ou seja, de dia Até porque eu demonstro categoria meu dever é adiantar a sua aposentadoria Tiro sua vida, boto no lugar Ou pego o seu medo e boto pra jantar Como se fosse era do almoço Hoje você tá no fundo do poço, não dá pra escapar Mas eu tenho o um impulso, sem cortar os pulso Meu cestale nunca foi avulso Esse tipo de conteúdo que eu tô fazendo Na batalha da aldeia, tu não acha nem curso Eu não acho nem curso Então agora, meu mano, você perde... Pode ter certeza que quando eu faço freestyle, meu mano, você sabe que eu já vim na sede Pra mim você é um cabaço Sério, você vai tomar esculacho Porque se não tiver escapatória por cima Eu acabo outro trunho e escapo por baixo oh! é eu oh! Ei, pode ter certeza, truta, que isso aqui, você não rana na frase Sabe que meu verso é crazy Cê é categoria, já eu sou categoria de base da batalha Tem TMC Por isso, meu mano, que agora eu te causo dores Versos avassaladores A sua legião urbana A minha legião é de ex-espectadores ah, mas você só se empolga, hoje é trabalho, nunca foi dia de folga Já que você falou que é categoria de base e categoria na frase profissional que joga Você está lá no banco, por isso que aqui você nunca representou Você tá falando que escapa pro baixo, tá mais imperfeito do que as obras do metrô Pode ter certeza tu tá só que na guia você dá pala ei, ah, ei. É tipo obra do metrô porque hoje você enfrenta o trem bala oh. Pode ter certeza meu mano que você já ficando quase ah. Não fala de jogador profissional, quantos Neymar existe na base? Uhum. É, quantos Neymar existe na base? Não é mentira, já que você falou que é o trem bala Tá nesse trilho, tu te tira Hoje cê sabe que você delira Soprou mil pustas igual em lira. Você é trem e não mandou bem Eu sou diamante que brilha mais que safira uhum. Só que eu te mando a resposta Diamante brilha mais que Safira, corra, antes que eu fira essa bosta Você sabia muito bem, pode ter certeza mano que agora o meu verso se incendeia Já eu sou diamante de lama, cê não observou que choveu aqui na aldeia? Uhum. Ele falou que ele tira essa bosta, sua rima tem fogo, ela cadece álcool Se você falou que eu sou bosta, cê não é adubo, não floresce algo E é por isso que eu tomo de assalto, sabe que agora eu sou consciente Eu vou cortar o mal pela raiz da planta dos seus pés e abre sua mente uhum. Raiz. Cê tá de brincadeira? Pra não nascer MC pra junto, vou cortar Rede Gênero é a lógica inteira Ei, sabe ver como que faz? Pode ter certeza, meu mano, que eu sou verdadeiro Faço rap e tu aqui, é sorrateiro Hoje eu arranco seu crânio e eu vou pendurar bem no coqueiro uh! Não põe a mão pro alto que nem quadro Cê tá em choque, mano, sem maldade eu só te descartei Aliás, eu te desmascarei Falei que suas rimas você mandou, eu já escutei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 Pode que Pode, tá? Já que você falou, então, vou descer. Ah! Meu mano, na moral, sem engano, eu vou... Ah, ah caralho, esqueceu que eu tô fumando? Cara. Ah, cara, só eu rimar, tá? Afobado, que poeta! Fogo no cu tá queirando, não tá? Tô abrindo, se fodeu. Sabe soletar seu nome, caralho! Parabéns, aprendeu!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 vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora! Ooooooooooooooo! A hora causou intriga, dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga! Ah, sério, sem maldade, você vai perder pra minha punch! Chamar a professora, tá enfrentando o melhor da estudante! Não! Sabe meu mano que se acostuma, o melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma! Não! Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma okay. Sou igual a você, sem maldade é sem caô Geral não estudou, mas é a rua que ensinou oh! Oh! Se fudeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? Oh! Ah, a se aprendesse tu tava igual gritando na minha cara oh! Oh! Acabou, Troux? Do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode ah! Ah! Cê sabe, você vai tomar E pra casa você vai voltar ah! yeah. Yeah. Uh -huh. Rimas em três <risos> Cê falar até RÁ Eu mando bem, jogando em Street Fighter cê morre Eu RÁ ah, DO QUEM ah! Aham, aham, aham Cê no Detroit amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa oh! Mas você sabe, a rima é esperta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 Rado quem, malhado quem, você não sabe, Rado quem dos que veio você virou quem ah. da Barbie. O escroto, falou até essa fita, ele é o Kakaroto, você não vai entender. Sabe que eu já Jaguim se tomou no cu, perdeu pro Red Topela então pro Nível Blue.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 junto and é nós falou